Salve, salve, rapaziada! Beleza? Samba, aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a é como resolver o erro do Edo Master não está conectando na conta de vocês da Steam para farmar cartinhas colecionáveis. Então, vamos lá pro vídeo. Bem, três semanas, quase quatro semanas atrás, eu ensinei a ba como baixar o Edo e a como farmar. Só que muita gente tava dizendo que não tava conseguindo é, logar na conta de delas porque... Apareceu um erro, não simplesmente não conectava. Então eu procurei, procurei no Reddit, no Reddit, o Reddit, sei lá o nome, é aquele site lá de fóruns na internet, né? Procurei e achei o erro lá, a solução. E aí o que é que vocês vão ter que fazer? Bem, vocês vão fazer o mesmo passo aqui do, dos vídeos aqui, que aí é aqui na conta da Steam de vocês, clique em cookies, clique aqui em Steam Community Cookies. E vai procurar aqui o sessão ID e o Steam Login Security. Somente isso. O Machine Out não precisa mais. Aí vocês vão abrir o Window e não vão clicar por aqui, ó. Inicia a sessão. Vocês vão aqui em arquivo, configurações e clica nesse cadeadinho aqui. Que vai abrir essa mesma janelinha que tem lá, só que essa daqui dá certo. Aí vocês vão copiar o que tem aqui no sessão ID, aqui no conteúdo e vão colar no Indomester. Vamos pegar esse login Security. copia tudo e copia no mestre E clica em atualizar. E clicou em atualizar, vai fechar a janelinha. Aí depois vocês clicam em aceitar e vai carregar o joguinho que vocês têm para aí No meu caso eu comprei um aqui de 60 centavos só para fazer esse vídeo e é isso aí. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês, se eu tiver ajudado vocês, deixa o um like aí, só pra fortalecer o canal, e demonstrar que você realmente gostou do vídeo, que eu ajudei você, e é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!